Tá risada, hein? Vai, um, dois, três e... tchau! Pessoal, meu nome é Fernanda, estou fazendo parte da, da Escola Ludmilla, que é uma escola de sapateiros. E... e eu você, estou, vê, estou, você veio estou, de onde? Eu sou de Tapiraí, do interior de São Paulo. Isso, você está aqui há quantos dias? Uma semana. Tá gostando? Muito. Bom. Você pretende montar uma sapataria? Com certeza. Então, eu espero que assim como outras mulheres você tenha sucesso, porque a expectativa do nosso curso é esse. O curso de sapateiros de reparo tem a intenção de oferecer às pessoas a oportunidade delas de melhorarem, nem que seja com as mãos onde as pessoas põem os pés. O que, que você vai fazer hoje? Olha, eu trouxe um sapato meu mesmo, né? Que tá bem danificado Eu tento passar uma tinta. tinta nele Que é uma tinta da... É... é um... Então eu trouxe um sapato que é meu mesmo Que tá bem detonado, danificado para passar uma tinta nele prata da mesma cor, para voltar a ser como era antes, novo. Então por favor, pode começar. E o meu professor, também é inventor. E inventou esse porta tinta, para que nenhum aluno... Desastrado! Dele. Hum. <risos> e eu vou, vou começar. Olha, já está. Olha a diferença já. Já está aparecendo. Como você pode na sua casa, também procurar aqui. Você já havia pintado os sapatos antes? Jamais. Imaginei que eu iria pintar o meu sapato também. Ou seja, está sendo uma experiência interessante. Totalmente. Você, única né você se lembrou de sacudir o frasco da tinta antes de usar não ainda bem que eu fiz né obrigada sempre tá. antes de usar uma tinta a primeira coisa que você deve fazer é ver se ela tá bem tampada aí logo depois sacudir para que o pigmento é, se misture Ó, você já vai tirando o excesso quando muito bem for passando. Olha a diferença já, pessoal Olha, dessa Desse lado para esse lado Como você pode Deixar o seu sapato novo e também... Você não quer mostrar aquele que Nossa amiga Sônia já pintou? Vou mostrar também, só um momentinho Esse daqui Era de uma noiva E ele era branquinho Branco, branco E agora Olha como ele está lindo Olha perfeito Veradinha. ó Isso ó, o sal. Agora vamos continuar o seu? Tá Esse é uns que passaram por aqui Já passaram muitos Garota propaganda do curso Vou ter que dar desconto para ela Nada, vou ganhar No um nono trabalho. estágio Eu vou continuar aqui pessoal Ô professor, por gentileza Sim, Sim. É uma mão só? Uh, de acordo com a necessidade. Se você está, se você conseguir, uh, logo na primeira demão que esse é da mesma cor, você não precisaria mais. Caso seja necessário, caso seja mudança de cor, aí você vai utilizar assim. Qualquer seja a cor do seu sapato, pessoal, vocês podem fazer a transformação, entendeu? Isso, agora vamos deixar ela continuar Daqui a pouco a gente volta pra ver como ficou Isso Tá bom? Então... Até daqui a pouco Um, dois, três e... Já Oi pessoal, vim aqui mostrar o meu trabalho Que tá finalizado Que eu acabei de, de terminar Ficou muito legal Perfeito Quem viu antes e viu depois Vai me dizer, olha Estão vendo? Então, se eu posso, você também pode. Vocês estão convidadas para vir conhecer a sapataria Ludmilla e a escola que está bombando. E mulheres, é nós na fita. Olá, pessoal. Eu vou mostrar como ficou o sapato. Depois. O cara é muito triste aqui desanimadas Ó, oh, essa aqui eu gostei, ó. Isso. Olá, pessoal. Então, eu voltei pra, ter, pra mostrar o trabalho que eu terminei. Que é a, Eu passei a tinta, né? Ele já era da mesma cor, mas eu renovei a cor dele. Então, se eu posso, você pode também. E... Sim, corta. Olá pessoal, vim para mostrar o trabalho que eu terminei, que passei a tinta, que o meu sapato está renovado, ele era estava horrível, está novinho, eu estou super feliz. E também vim falar um pouco sobre o curso para os Sapatos, e que eu gostei demais, que eu aprendi muito com o professor Moacir, e que vou levar daqui muitas experiências boas,